eu normalmente vou de, meio de todos os dias no escritório, mas hoje uh, é um dia diferente. eu e o meu vamos fazer uma viagem. uma das premisas que ele pediu foi dia de Shorty. só é uma pessoa incrível, <risos> primeiro. mas ele vende programas de workouts e exercício físico. foi ele que criou o insanity e todos os que se seguiram. eu sempre gostei muito dele, já conheço o trabalho dele há há seis anos. e ele ajudou-me imenso a perder peso e ele ajuda-nos a primeiro melhorar a nossa resistência e a fazer tudo os exercícios mesmo muito bem porque ele explica muito bem e parece que ele está lá na sala connosco é um vídeo em que ele está a treinar outras pessoas mas parece mesmo que ele está à nossa beira porque ele fala mesmo muito bem e dá a motivação e, pronto, e nós vamos vê -lo. os exercícios são muito uh, puxaditos Principalmente para quem não fez um incêndio há já alguns anos Mas pronto, espero que a motivação dele me <risos> dê forças para fazer o exercício Porque ele é absolutamente incrível, estou super ansiosa E espero não chorar Por isso estou super ansiosa para estar com o Shorty E passar umas mini férias com o Nuno E quando eu digo mini, são mesmo mini Nós vamos hoje, que é sexta-feira e sábado E vamos passar uma noite em Lisboa Numa casita qualquer E depois fazer o exercício com o Shorty depois vamos morrer, e, e vamos tentar ir ao hotel tomar banho, acho que não vai haver problema, vai ser antes do check out E depois vamos a correr para o nosso hotel mais chique e um bocadinho mais caro E vai ter piscina interior, que é uma coisa que eu adoro quando está assim mal tempo E então quase chegar ao meu destino Vamos ver se agora a entrada, porque isto é como aqui, pista o Detestes com todas as minhas forças. Eles maiam. Ok, e é isto, minha gente. Hey, <coughs> ok, dois dias depois e estou agora a ir para casa, já dei as minhas minhas férias, já fui ver o chão ti, foi incrível, por isso agora vou fazer a viagem para casa e achei que podia falar com vocês enquanto faço o caminho e assim falo um bocadinho sobre o que aconteceu. Então, nós vamos para Lisboa, ao fim do meu trabalho, eu acho que nem filmei, chegamos mesmo tarde, chegamos uma de, quase à uma da manhã, não chegamos à meia-noite e meia. A Lisboa e há uma já estávamos instalados no hotel e era mesmo um hotel simples, mesmo muito simples, mas gostamos de hotel muito cozy, muito confortável, muito familiar. Gostei mesmo muito do hotel, embora não fosse um hotel cinco estrelas, era um hotel normal, super querido. E acordámos mesmo de cedo às 7h30 para irmos ter com Chanty. Aquilo era para estarmos lá por volta das oito e nós fomos às oito e meia e mesmo assim deu mais que tempo para entrar e, e ver o espaço e todo o tratamento foi feito por pessoas do grupo de Chanty Todas as pessoas que vocês veem no Instagram uh, que estão com ele agora em França estavam lá Dê-nos umas pulseirinhas, que é triste não serem pulseiras um bocado mais elusivas ao ao e era só uma pulseira vermelha, Eu não sei muito bem porque é que utilizamos a pulseira, mas uh, era só uma pulseira mesmo simples vermelha. Mandaram-nos só entrar e escolhemos um sítio à sorte e o Shorty chegou mais ou menos uns 15 minutos atrasado. E foi super intensivo. Primeiro, ele é super carismático. o seu corpo to the next level. And the great thing is, you don't need anyone else in the room but you. Copper your mind. This is where when you start to feel like you can't go one right step further, even if you take your breath, you have to say, I can do this. I can do this. Are you ready? Eu tenho admitida assim um bocadinho concluida porque eu já conheço o trabalho dela há mesmo muitos anos, então e ele sempre foi uma inspiração para mim, por isso estar ali com ele foi assim de um metade E gostei mesmo muito, foi uma prenda fantástica para o nome deu. E o evento foi sábado e hoje é domingo e estou absolutamente partida. O mundo está fixe, mas eu estou absolutamente partida. Eu não consigo andar direito e estou consigo, mas também é só mexer um bocadinho no pé. Por isso tudo bem, mas eu estou absolutamente partida. Foi mesmo puxado e adorei. Uh, a primeira parte foi de um, de um programa que eu não conheço, acho que era o Max 30 ou Transform 20, se calhar, Transform 20, e eu não conheço muito bem, por isso, os primeiros exercícios, um, demorei 5 segundos a perceber como é que fazia e depois a fazer, e eu não, não os primeiros exercícios, eu estava a chorar a rir porque ele não estava nada que e achei imensa piada, mas pronto. Depois, no final, ele fez uma primeira parte de um vídeo do Insanity e esse eu adorei fazer, porque sabia tudo de cor. Eu lembrava-me mesmo muito bem do que era para fazer e fiquei, fiquei mesmo contente por relembrar o Insanity e adoro o Insanity. Mas sim, fiquei toda dorida e estou toda dorida e não consigo andar muito bem. Mas, no dia a seguir, no sábado, não, nesse dia, no sonho hotel, demoramos um, bocado, um bocadinho mais a chegar porque fomos comer a uh, iriceira e pronto, aproveitar um bocadinho o dia e assim E o quarto, nós chegamos lá e aquilo é um, é um hotel 5 estrelas Então aquilo era tudo muito chique, então uh, o, o rapazinho que nos queria arrumar o carro queria nos uh, ajudar com as malas e... Para nós era tudo muito, era demasiado, porque nós não somos nada desse tipo de coisas. E depois eles levaram-nos as malas ao quarto, e nós, o ah, que é que se passa? O funcionário, que era mais ou menos, era mais novo que nós, de certeza, estávamos a dizer, ah, muito chique, muito, de uma forma muito formal, ah, se precisar de ajuda, podemos levar as malas um, ali para o hotel, do carro para o hotel, não sei o quê. Nós, por favor, não se preocupe. Não queríamos dar trabalho a ninguém, por isso foi engraçado. Eles a querer fazer tudo por nós e nós, por favor, não se incomodem, não é preciso. Mas pronto, nos ajudar a levar as malas ao quarto. É super simpático. Ele começou por: os senhores não querem fazer isto, não sei o quê. depois começou a dizer: ya, ya, ya. Oh, foi a Não foi muito, porque não demoraste muito. Mas ele dava sempre a falar: sempre, sempre, sempre, sempre. E depois começou cada vez mais a tratar-me por yo, bro, tatu, tá e ele assim tem uns restaurantes mas eu não lhe vou dizer para ir ao buffet porque isto é comida industrial, mas vale comer uma coisa de restaurante a sério. Foi? Foi. Uma coisa que aconteceu é que nós reservamos um quarto que era super super bonito com vista para o jardim e mesmo muito com uma decoração super super bonita. E isso a funcionária disse-nos que parabéns vocês arranjaram um upgrade e vocês vão passar por uma suite junior e um, que sorte, não sei o que é e nós, ah que bom, ainda bem, nós ficamos contentes, não sei o que, nós vamos saber o que estava a passar, não é? e depois chegamos lá e o quarto era realmente muito maior tinha um anexo extra, no outro quarto não tinha, mas era com decoração antiguíssima. É enorme, mas não era preciso tanto Mas espera, temos dois televisores. É isso de outro É, tem a décora. Eu estava a pensar ir para o quarto com uma decoração nova porque também queria tirar algumas fotos e trabalhar, porque eu estou sempre a trabalhar e é tirar algumas fotos para marcas e para o meu instagram e chegamos lá e era um quarto um pouco feio ficamos um porque, tá à espera. Nós, nós queríamos um quarto pequeno, nós não queríamos a suíte junior, não sei o que é e, mas depois também não podíamos ser ah, deixa lá acho que eles deviam nos ter dado a, a opção deviam nos ter dado mais dados também porque no meu caso nós não precisávamos de uma coisa grande Mas se fosse uma coisa bonita De ser ver e que pudesse mostrar para vocês Acho que seria muito interessante vocês verem no Instagram Mas passarmos por um quarto maior Que nós não precisamos mesmo Para uma vista que não é das melhores Não sei Ficamos um bocadinho tristes triste Porque também íamos estar só lá uma noite E queríamos aproveitar ao máximo E não nos deram o quarto que nós queríamos mas pronto que tal deixar o hotel é, não é? Oh não! Não se pode ter tudo. E foi muito bom na viagem. <risos> Quero ver isto. Jesus! É A piscina interior é incrível. E um, o buffet muito bom. Não só jantámos lá. No buffet, por acaso, uh, e não era muito mau, tinha muita variedade, por isso eu, tinha para todos os gostos e depois uh, só tomámos o pé no meu celular, que era gratuito e também comemos imenso e acabamos por comer às 4 só, hoje, acabamos por almoçar só às 4 porque estávamos cheios e que não era preciso muito mais um, e é isso, eu estou quase a chegar a casa e <risos> fico feliz porque falar com vocês acelera muito o processo de chegar a casa, o que é absolutamente incrível, fazer este caminho sozinha, eu estou sozinha mas estou a falar com vocês, por isso muda um bocadinho o processo todo, E é isso que eu vos queria dizer, gostei muito e espero que vocês tenham gostado deste vlog com mini uh, clips de vídeo, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.